E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Aqui é o Ferrez, vamos gravar mais um vlog. Hoje eu vou beber água porque o café já tá me dando refluxo, beleza? Hoje nós vamos falar, claro, né? Danilo Gentili, que não tem o que fazer a não ser atacar o padre Júlio, né? Vamos falar de comer ouro, vamos falar de roda rico, vamos falar da riqueza aí porque tá foda. Bom, espero que vocês estejam bem, certo? Primeiro assunto, vamos falar dessa roda rica, não sei se vocês estão sabendo, mas foi inaugurada aí a maior roda da América Latina. Sim, uma roda gigante, 91 metros de altura, 42 cabines, que é para não ter muita cabine para não ir todo mundo, tem que ser um bagulho exclusivo, certo? Passeio nas alturas, de lá você pode cheirar o córrego Pinheiros, né, do Rio Pinheiros ali, o aroma delicioso da elite paulista, né? que ultimamente está comendo ouro, então você também pode... De repente ali no meio daquele churume todo tem algumas, algumas graminhas de ouro, certo? Quem me passou essa notícia aí foi o Loureiro, falou, meu, fica ligado aí que os caras, meu parceiro Loureiro, né? Os pessoal estão lançando uma roda gigante aí, mano, que é tudo que a gente precisava. A gente precisava, certo, de uma roda gigante de 91 metros de altura para poder ver a cidade lá de cima. Aí, os white peoples aí precisavam disso, tá ligado? Já estão tudo encantados. Estão participando de entrevista, tem a mídia dando entrevista, é, entrevistando o pessoal que mora perto. Nossa, o que você vai sentir quando entrar na roda gigante? Ah, eu vou ver os moradores de rua pequenininho. eu vou ver as, a, as barraquinhas dos moradores de rua, não vão me pedir dinheiro, né? Que até a mulher falou assim: nossa, é tão interessante que lá de cima a cidade é tão bonita, é bonita de cima, porque se você descer, minha filha, é, você não olha para os lados, né? Você que não. Compactou com nada, você que não, não dá uma alimentação ali, não né, gosta de comer sozinho, sendo um restaurante isolado, muitas vezes pelo nosso próprio povo isolando esse restaurante, certo? Nosso povo recebendo saladinha ali para ter que isolar o restaurante do nosso próprio povo. Mas São Paulo merecia isso. São Paulo merecia ter a maior roda da América Latina, é isso que nós estamos precisando. Aí você liga a televisão, o cara está comendo ouro, né? E todo mundo, oh, meu Ronaldo Fenômeno, tá comendo ouro, puta que pariu, Ferrez Eu tô fazendo o demônio de prata, enquanto ele come ouro, o demônio nosso é prata Isso aqui é só a bosta, vai ser vermelho, né, não fazer demônio de prata nenhum Essa tara por dinheiro que esses caras têm me impressiona, tá ligado? Puta, é nove mil reais o quilo da carne, vocês acham mesmo que o Ronaldo, o Gornaldo lá, o Ronaldo Fenômeno, né Vocês acham que, na verdade, esse cara pagou alguma coisa ali? Rapaz, aquilo é capaz do cozinheiro ter pagado pra ele. Pela mídia que deu, tudo o cozinheiro ainda tá devendo. Certo? Cortador de carne na profícia lá. Porque toda elite acha um jeito de, de, de estragar, né, mano? Eles, eles vão estragar a picanha que o Lula prometeu. Até nesse ano tinha que estragar, tá ligado? O cara comer carne com ouro, mano. Não é o primeiro, não vai ser o último, tá ligado? Nosso povo continua tranquilão, trabalhando, volta, pega busão. A gente estranha uns aos outros, certo? Quando vai numa festa, a gente quer matar o próximo, né? Os, os caras olham pra gente tudo com, com raiva. Você desce de uma saveirinha, você já tá, né? Porra, o cara tá de carro, eu tô sem carro. Então nós fica ali, ó, odiando o cara que comprou a televisão do lado pra assistir a Copa. Enquanto os caras tá comendo ouro no meio da carne, certo? Isso aí, mano. É, a gente tá vivendo uma época que realmente é difícil de explicar, sabe? Mas tem uma tara pro dinheiro, mano. E essa tara ela transpassa os comediantes, ela transpassa os ricos, ela vai para as igrejas, as igrejas neopentecostais, que também tem essa coisa de fortificar a tara por dinheiro, de falar que Jesus é um Jesus de progresso, que o cara, se ele tá bem, é porque ele é abençoado, você vê as palavras que mais se fala na igreja é abençoado hoje em dia, né? Então, assim, todo mundo tá passando por essa fase, né, da, da, da ganância extrema, e aí um cara que tá, um dos, das pessoas né, que consegue ajudar ali, os moradores de situação de calçada, situação de rua, o cara que luta contra a porofobia, que pra quem não sabe é aqueles ferro fincado nas lojas, nos, no, embaixo dos viaduto né? Tudo que faz de dificultoso pros moradores de rua que estão na rua não poder dormir à noite. Então o cara que tá lutando contra isso, que é o padre Júlio Lancelotti, com a sua equipe ali, o pessoal maravilhoso, só gente do bem, mano, tá ligado? E aí é, são atacados, tá ligado? São vilipendiados. Quem é o cara que atacou dessa vez? O exemplo maior do que é nojento, né? Que é o Danilo Gentili, certo? O Danilo Gentili não tinha o que fazer, para voltar vou o Não tenho o que fazer, nunca dei um quilo de alimento, nunca ajudei ninguém e vou atacar o O da hora é que quando a gente encontra algum comediante, o cara fala, pô, mas o Danilo Gentili é da hora, mano. Eu tenho certeza que aquele hominho que põe a mão pra cima, que tinha um bigodinho, devia alguém achar ele da hora também, certo? Tenho certeza que alguém devia falar, não, esse cara aí, inclusive... <risos> Tem um cara nos Estados Unidos falando que o cara é da hora já. Né? Então, assim, todo mundo é da hora. Né? Todo mundo é da hora. Quando você está perto, sendo beneficiado, quando o cara está te fortalecendo, é da hora. E quando não está, e aí? Tá ligado? Então, assim, é muita escrotidão, mano. Um cara vir falar que esse cara é da hora. Olha as declarações do cara, velho. Não tem cabimento, mano. Rapaz, não tem cabimento. O cara fazer uma declaração dessa e não sofrer nenhuma sanção. Certo? É, ainda mais pelo, pelo exemplo que o padre Júlio está passando. Pelas, pelo dia a dia do cara, pelo dia a dia das pessoas em volta Certo? Então assim, mano, é uma falta de respeito tremenda, mano O Danilo Gentili, várias vezes eu já falei Que eu tinha vontade de, de dar um murro na cara dele Mas não vale a pena você dar um murro na cara de um cara desse, mano A gente tem que cercear esse cara nas redes Temos que tumultuar esse cara E também se trombar pessoalmente Merece também um empurrãozão Merece, não, de repente um cortigari, um, um, um sotogari, Né, pra ver esse verme no chão Porque eu vou falar pra vocês, mano o cara perder, é, acordar de manhã, eu fiz um Twitter falando isso, né, ele deve acordar, deve, deve chegar em casa à noite, olhar no espelho e ver o tão miserável que ele é, porque pobreza mesmo, é esses caras que só tem dinheiro. Esse tipo de cara é pobre, tá ligado? Que só tem dinheiro. Não consegue distribuir, não consegue dar, não consegue alimentar ninguém, não consegue fortalecer, não consegue fazer a sua vivência valer a pena, Entendeu? Aí vem pessoas como o Padre Júlio, que inclusive eu já, já transcendeu, né? Porque eu já fiz trabalhos com o Padre Júlio, o pessoal da equipe dele, que é fantástico, né, mano? Toda vez que a gente precisa de alguma coisa, os caras estão ali para poder fortalecer. Não tem a ver com mídia, não tem a ver com, com atender quem ou, ou quem ter essa hegemonia, essa coisa de, de preferência de pessoas, né? Diferente do Gentili, né, mano? Que só fala com quem ele acha importante, só vai no programa de quem ele acha importante. Aí, como um cara desse acha que ele tem moral de falar alguma coisa, mano? Tá ligado? Como, como, como... Meu, se você é parceiro desse cara, se afasta desse cara, mano. Não é possível. Se afasta desse cara, velho. Tá ligado? Porque é, é o tipo de verme que, mais pra frente, ele vai pagar pela boca dele. Aí quer ousar dizer que é candidato, quer causar, quer estar tá sempre no hype, né? Não tem uma vivência real. Não sabe o que é a vida, não sabe o que nós estamos passando. Não sabe o que as pessoas... Dentro das periferias estão passando, as pessoas que estão em situação de rua estão passando, tá ligado? Não sabe o que é pegar um morador de calçada e levar para sua casa, alimentar, dar banho, trocar, dar remédio, certo? É, muitas vezes vê o cara morrer, que é o que acontece muitas vezes, você vai acompanhar os últimos momentos do cara. Quem faz trabalho social sabe como é pesado, né mano? A gente não é a palmatória do mundo, mas a gente recebe várias e várias palmadas muitas vezes na mão, tá ligado? Muitas vezes facada nas costas, porque a gente fortalece, não exige recibo, bondade não tem que ter recibo, entendeu? um cara desse não tem vivência nenhuma pra falar o que ele tá falando, então é lamentável. Nós estamos num momento, rapa, que até entre os nossos tá difícil, porque entre os nossos o cara tá debatendo carro de milhão de um cara que comprou, o outro comprou não sei o que, o outro tá usando a roupa de 125 mil, o outro tá não sei o que. Eu quero saber dessas porra nada não, mano. Sabe por quê? A gente tem que ligar pro ser humano. Então, assim, se o cara tem que usar uma roupa de 125 mil pra ele se sentir bem, nós falhamos na missão. Não é possível, nós falhamos na missão, tá ligado? Então, o gente todo dia fala, pô, Pézio, não me identifico mais com aquele artista, nem com aquele, que eu vou ver o um negócio do cara, o cara tá mostrando uma bolsa de 50 mil. O outro tá mostrando uma calça, não sei o quê. Rapaz, você tem essa tara por dinheiro? Se satisfaz de alguma forma secreta aí pra vocês. Não é possível, não. Num país tão pobre que a gente tá passando, você liga a TV e vê o cara comendo ouro liga, vai escutar um som, não, esse cara aí, Fez, esse cara aí já tá, tá que esse cara aí, se você precisa disso de verdade, pra mostrar o orgulho da sua cor, pra mostrar o orgulho da sua origem, tá ligado, pra mostrar o orgulho dos seus pais, com você, você precisa ostentar financeiramente, meu irmão, você tá mais perdido que a burguesia, entendeu, então, mano, esse discurso de vocês, ele vai sendo maleável, Pra poder, conforme vocês vão alcançando os estados, ele vai mudando os discurso também. Aí vai, oh, mas quer mentir pra gente de quebrada, rapaz? Ai, pra porra, mano. Ó, tantos pessoal aí da Roda Rico, dos White Problems deles aí, da, da, como vocês, estão no mesmo patamar, velho. Estão no mesmo patamar. Estão fazendo vergonha pra nós, mano. Dinheiro tem uma hora que é vergonha, do jeito que vocês usam, tá bom?